Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sobrou um tempinho, então eu resolvi aproveitar para trocar uma ideia aqui com vocês. Então hoje eu quero dar uma pequena introduzida sobre o tema Gratidão e Lei da Atração. Primeira coisa, a gratidão ela não é uma coisa que ela necessite que você tenha motivos para agradecer. Muitas vezes a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, que os nossos sonhos se realizem, que aconteça um milagre na nossa vida, que tudo fique bem, que tudo fique certo. Para então, nós agradecermos. E também existem muitas pessoas que sequer agradecem, elas acabam somente pedindo e esquecem de agradecer as coisas mais simples. O que eu quero dizer é que, para sentir gratidão, você não precisa que alguma coisa extraordinária aconteça na sua vida. As coisas mais simples podem ser motivos para agradecer e devem ser motivos para agradecer. Eu sei que você tem muitos motivos para reclamar, todos temos. Muitas coisas acontecem, muitos problemas na nossa vida acontecem. Só que quanto mais você reclama, pior fica. Não adianta simplesmente reclamar da vida e não fazer nada para que as coisas mudem. A palavra reclamar, o que, que significa? Se você reclama, você está clamando ao universo que essas coisas continuem acontecendo com você. Você está reclamando. E quando você agradece, mesmo que isso seja um motivo muito simples, estas coisas tentem acontecer com você mais vezes. Então você diz para o universo que você quer mais motivos para agradecer. Por exemplo, o que, que aconteceu de bom no seu dia hoje? Você acordou, o sol nasceu, você recebeu um elogio, você recebeu um agradecimento, você não se atrasou, não aconteceu nenhum acidente, não aconteceu nenhuma tragédia com você. Então essas pequenas coisas são motivos para a gente agradecer. São motivos para dizer graças a Deus, ou graças a que vocês acreditam, né? respeito à crença de cada um. Mas são motivos suficientes para que você já agradeça, para que você se sinta grato e para que você se sinta realizado e feliz com o que você tem hoje mesmo que você queira ainda muitas coisas, mesmo que seus sonhos não sejam realizados ainda, mas todo momento, é momento de agradecer. Por quê, gente? Porque o universo ele entende quando você agradece que você quer mais motivos para agradecer, ele vai te dar então coisas boas para que você tenha mais motivos. Se você agradece, por exemplo, ah, hoje, hoje eu acordei, eu estou com saúde, eu consigo caminhar, eu consigo trabalhar, graças a Deus. Tem pessoas que não conseguem. Isso já é um motivo para que você tenha mais outros motivos. Então, assim, uma corrente, um ciclo. Se você reclama, acontece o contrário. Você recebe mais motivos para reclamar. Porque o universo ele não, não entende as coisas que você quer, que você pensa. Ele entende o que você diz. Ele entende o que você diz, só que principalmente a vibração com que você diz. Qual a emoção que você estava sentindo naquele momento, quando você disse algo. Então não adianta simplesmente dizer, ah, eu quero um apartamento. Vamos falar um pouquinho de lei da agora. Eu quero um apartamento. Tudo bem, né, você querer um apartamento. Mas imagina como se você já tivesse lá. Imagina como você quer o seu apartamento. Quais são os detalhes, aonde, quando, quais móveis você vai colocar no apartamento. Idealiza na sua cabeça. Principalmente sente qual é a emoção que você vai estar naquele momento que você tiver com seu apartamento. Como você vai estar se sentindo? Você vai estar se sentindo grata, feliz, energizado, pronto para novos desafios. Então, para que essas coisas comecem a entrar na sua vida, você tem que começar a sentir as emoções antes. E não o contrário. Você não vai deixar para se sentir grato, se sentir feliz depois que as coisas acontecerem. Você vai ter esse sentimento antes, que é para que assim o universo entenda que você quer mais desses sentimentos para ele lhe proporcionar motivos para que você tenha esses sentimentos. Ficou claro ou está um, ainda um pouco confuso? Bom, resumidamente, você tem que antes colocar o sentimento para depois conseguir receber as coisas do universo. Você tem que ter aquela energia que você terá no futuro. Eu sei que é um pouco difícil, gente, é um pouco complexo da gente entender. Por isso estou apenas fazendo uma introdução, tá? A gente demora até captar, até colocar para dentro da cabeça, né? Entender até é fácil, né? Mas colocar em prática já é um pouco mais complicado. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês hoje porque a lei da atração foi uma coisa que mudou a forma como as coisas acontecem na minha vida. Porque eu era uma pessoa que reclamava bastante das coisas e, por consequência, eu acabava tendo mais motivos para ficar infeliz, para ficar reclamando. Quando eu mudei o padrão, quando eu comecei a agradecer, quando eu comecei a mudar a minha energia, na verdade, mudei a minha energia e é a forma com que eu enxergava as coisas. As coisas começaram a mudar para mim. Eu comecei a me sentir mais confiante, comecei a me sentir mais feliz e comecei a sentir que as coisas estavam acontecendo na minha vida, sem eu precisar fazer muito esforço. Claro, o esforço a gente precisa fazer, mas eu não comparava a quantidade de esforço que eu teria que ter antes com a quantidade que eu tenho que ter agora, as coisas estão acontecendo mais facilmente. Então, a gente, basicamente hoje é isso, tá? é só para vocês terem uma pequena noção mesmo, e depois eu volto nesse assunto com um pouquinho mais de profundidade, que é pra gente conseguir colocar em prática essas coisas. E é um pouco difícil a gente colocar assim de um dia para o outro, mas é ao longo do tempo. Quando a gente começa a mudar a nossa vibração, a nossa energia e a forma que a gente enxerga as coisas, independente sejam elas boas ou ruins, isso muda que você entende do que você recebe. A sua visão do mundo muda. Então, se a sua visão muda, automaticamente as coisas mudam. Deu para entender? Bom, eu espero que vocês tenham entendido ao menos o básico, tá? A gente vai falar sobre isso em outros momentos, não se preocupem se não se não deu para entender dessa vez, vocês vão entender no futuro, quando a gente começar a aprofundar um pouco mais, vocês vão entender melhor, tá? Então hoje era isso, obrigada pela atenção, se inscreve aqui, não deixe de se inscrever porque eu vejo que vocês estão gostando dos vídeos e não estão se inscrevendo, né, e aí não adianta que vocês não vão receber os outros. Pra gente conseguir continuar essa conversa, deixa o like aqui e se inscreve no canal e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Beijão e até a próxima!